Pessoal, hoje é 2 de fevereiro de 2015 Eu queria mostrar para vocês o preço da gasolinas aqui no Texas Eu estou em Dallas O preço da gasolina regular está R$ 90 Ou seja, está em torno de R$ 1,80 por galão Bom, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte Várias pessoas me perguntam como é a vida aí nos Estados Unidos Aqui está tá bastante frio inclusive Bom, a gasolina aqui está em 1,80 Se você considerar que é 1,80 por galão Que é 3,7 litros Se transformar para o dinheiro nacional Dinheiro brasileiro O real Nós estamos pagando aqui na gasolina Em torno de 1,33 Puxa vida, no Brasil hoje O preço da gasolina em São Paulo está girando em torno de 3 reais É uma paulada É mais do que o dobro Do que se aqui nos Estados Unidos. Consequentemente aqui deveria ser tudo mais caro, porque inclusive a mão de obra é muito mais cara. Mas o mais importante disso tudo não é isso, é quantas horas você precisa trabalhar para conseguir encher o, o tanque do teu carro. Aqui eu com 20 dólares eu encho o tanque de um carro, um Honda Civic, com 20 dólares eu consigo colocar em torno de 40 litros de gasolina dentro desse tanque. E esse 20 dólares um, um cozinheiro, um, um mecânico, um, um funileiro, ele consegue ganhar esse dinheiro em uma hora, uma hora e pouco de trabalho. No Brasil, será que um funileiro, um mecânico, um cozinheiro consegue, em uma hora de trabalho, uma hora e meia de trabalho, encher o tanque do seu carro? Eu não acredito nisso. Bem, eu estou falando isso não é para engrandecer os Estados Unidos e diminuir o Brasil. Eu estou falando isso. Para mostrar para vocês que se aqui pode, aí também pode. O Brasil não tem nada a perder para os Estados Unidos. Eu te digo porque eu conheço os dois países. O Brasil é grande, é enorme, tem população, tem mão de obra, tem capacidade intelectual, tem tecnologia. Nós temos tudo no nosso país para dar certo. Só não damos certo por quê? Porque uma das coisas que nós temos muito aí e nós não temos tanto aqui é a corrupção. E essa diferença no preço é o preço da corrupção que nós temos que pagar aí no Brasil. Esses um, um R$ 1,70 é o preço que nós temos que fazer, temos que pagar para tampar os buracos que estão deixando aí na Petrobras e em todos os outros ministérios. Eu não estou vendo atitude nenhuma ser tomada. Estou vendo é, negociação premiada, é, delação premiada. Estou vendo tudo isso, mas não estou vendo essas empreiteiras serem desapropriadas de seus bens. Não estou vendo nada disso, porque o dinheiro não está voltando para o nosso país. E esse dinheiro tem que voltar. Tem que voltar. Não existe corruptor se não, existe, se não existir o, o corrupto. E não existe o corrupto se não existir o corruptor. Então, vamos, gente, vamos abrir o olho, vamos terminar com essa turma, vamos acabar com essa raça. Vamos abrir o olho e vamos cuidar do nosso país. É isso que nós precisamos. Vocês me desculpem, não estou querendo engrandecer os Estados Unidos, mas estou querendo fazer com que você tome consciência que o Brasil é seu, o Brasil é nosso, e nós temos que lutar por ele. Não devemos deixar ele na mão desses salafrários. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe. Amém.